Meu sonho à vista, baguncei no baile com classe na pista. Só se ela quiser descartamos machista, lançando tem deixa, calamos racista. Se a vida é corda, bamba, sou equilibrista. Se o assunto é vencer, sou extremista. Se não trampa sem discurso vitimista. Pra que você nunca desista? Fiz daqui pro topo, Mas já falei, mudo de topo. Vai matar, ou vai e vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. E o que vocês querem ver? Sangue. Demorou, nem bom aqui no. Aqui é o guizão pra alguns, pra o é Calton. Parece o primo do Will Smith, sabe, ao é o cabelinho Vou te bater aqui que agora eu já até escrevo um pergaminho Você pode até tentar, só rima nunca é bacana Isso daqui é um cocô, uma bola americana Não entendo, aqui não compreendo Por isso que eu faço um freestyle Cê sabe que eu não me rendo, eu não me rendo Tá rendido, fudido, abatido Cê vai ver como que cê me olha o seu semblante tá caído Por isso que rimando eu sou sempre destemido Coloque na batalha se se encontrou perdido uh. direto e resposta visão na voz vamos que vamos ei Vou falar que cê é freguês, tom, essa rima é toda vez Cê pode crer parceiro nessa fita aqui que eu faço Seria igual falar que cê vai ficar em pedaço, maluco Se é que cê me entende, porque agora tá ligado Sua rima que não rende, cê pode ir pra parceiro Agora cê tá perdido ah, desse cara não é desse temido. se é que cê me entende, sua rima que não me teme Agora meu parceiro eu chego e faço meu papel Sua rima não me entende, sua rima não me teme Porque desse jeito você não passa de Michel Vampiro, se é que cê me entende, agora pega Porque cê pode que é parceiro rima, acelera e faz devagar E pode pá, porque nessa fita agora você nunca vai alcançar Primeiro round pra conta Pode pá, porque agora eu chego nesse instante pra baixo. Realmente fico meu semblante. Porque cê tá ligado, chega e causa o seu fim. Semblante fica pra baixo. ouvir essas rimas ruim Cê pode crer, porque só a rima não me alegra. Cê tá ligado, sua rima nunca que me pega. Não adianta, pode crer, vai ser o secabaço. Não adianta essas rimas que cê foi baixo cê pode crer, nessa fita eu vou fazer Agora meu parceiro, agora eu vou esclarecer Cê tá ligado mesmo, nessa fita interfere Recalto, é porque agora eu te mato em série uou. É desse jeito então tio, tudo que vai volta tem resposta Geral passando a energia pro bagulho fica louco uou, uou, uou. Demorou, demorou papo aqui de Temer que o Gafo te agride Vou te explicando onde o rap aqui reside Cê vai perder no vídeo da plateia me assiste Cê fala até de ter e Michel que eu respeito ao Rashid Então fica suave meu mano que eu sou sagaz Toda vez a mesma rima, cada vez cê parece mais Então cê tá ligado? Cê manda mal Em questão de pra baixo eu sou é o absurdal Então cê não entende, essa que é minha influência Na sequência eu vou fazendo coisa que você não faz Mano, sabe que aqui acabo com esse cara Por isso que pra você eu desejo que descansa em paz Desejo que descansa em paz abaixo da terra Porque porque você sabe, meu mano, isso que você merece. Você é muito fraco, mas nem conversa, essas rimas que você manda, geral escuta e já esquece. Yeah.